Oi gente, tudo bem? Vocês aqui do que estão assistindo essa live pelo IGTV, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindas. Eu sou Josiane Amorim para quem não me conhece e esse daqui é o Varal de Ideias. O que que é o Varal de Ideias? É um projeto que eu criei para poder trazer profissionais aqui, né, para conversar com vocês, para passar para vocês é, a experiência que eles têm, né? para mostrar para vocês que é possível... Nossa, tá bombando aqui meu celular. Que é possível você continuar trabalhando mesmo nesse período aí de pandemia, tá? Nós já estamos na metade do nosso projeto do Varal de Ideias. Já falamos com várias pessoas e hoje a nossa convidada é a Josiane Camargo. A Josiane ela é fonoaudióloga desde 2002 e ela... Ela atuou na área de terapia até 2016, quando ela foi para a Austrália. Ela foi para a Austrália para iniciar vários estudos aí na área holística, tá? Estudou terapias integrativas, física quântica e também se especializou em estética facial dentro da fonoaudiologia. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, rejuvenescimento facial quântico. Então, sejam bem-vindos. Oi, João, seja bem-vindo. É, só vou esperar a Josiane entrar, que aí eu já vou convidar ela pra gente... Oi, Lua Rosa, tudo bem? Seja bem-vinda. Que aí, ela entrando, a gente, a gente já inicia. E, gente, vai estar tá muito legal essa live, vai ser assim espetacular mesmo porque a Josiane ela ela tem muito conhecimento aí na nessa área de estética facial na área de autoconhecimento de mecânica quântica então vai ser super legal só tô esperando ela entrar deixa eu avisar ela aqui que eu já tô online <risos> que aí ela já ela entra e me chama é... Gente, se vocês puderem colocar ali no aviãozinho para avisar as pessoas, porque vai ser muito legal. Vai ser um bate-papo, assim, realmente é, transformador hoje. Vai ser bem bacana. Só tô esperando ela entrar, porque ela não entrou ainda. Não sei se aconteceu alguma coisa. Ah, ela entrou! Deixa eu chamar ela aqui. Chamei. <risos> esperar, esperar ela aceitar o convite. Hoje mais cedo a gente até fez uma live aqui para experimentar. Oi, amiga! Oi! <risos> tudo Oi, bem? Tudo bom, ah, ótimo. De bem. bom. Só um minutinho. Aba... Passar... É, Abaixa um... Coloca Eu o filtro, passar. abaixa tá. um pouquinho a câmera que daí aí estou aí ficou perfeito. <risos> Aprendendo. Aqui. Que bom. Tudo bem? Tá bom assim, tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo. Mas se você quiser abaixar um pouquinho mais a câmera que daí aí consegue focar o teu rosto. Tá, peraí. É que aqui para mim aí. Tá bom assim? Tá? Só que se você se afastar, daí vai ficar, daí vai aparecer o teto ao invés de você. Ah, entendi. Aqui tá bom, então. Ótimo, aí tá ótimo. Não, tá aí, <risos> perfeito. Amiga, eu, eu. Tudo bem, graças a Deus. Ó, eu apresentei você já, tá? Para as pessoas. Mas eu queria que você também se apresentasse, porque nada melhor do que você para falar de você mesma, né? <risos> é verdade. Bom, primeiramente, então, eu quero dar boa noite a todo mundo. Agradecer o seu convite imensamente. parabenizar por esse trabalho que você está fazendo tão lindo, que está ajudando e divulgando e passando conhecimento para tantas pessoas, né? E dizer uhum. que você é está aqui. E bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Jaciane Camargo, sou fonoaudióloga, moro aqui em São José dos Pinhais é, Nasci e moro aqui a vida toda. É, bom, como falei, sou fonoaudióloga, eu atuo já dentro dessa área há 18 anos Nossa, Começou eu menina! É. <risos> E, então e eu sempre trabalhei dentro da minha área eu trabalhei sempre dentro da parte da motricidade oral e da reabilitação uhum. neuromuscular um pouquinho diferente do que a gente vai falar hoje né sobre estética mas eu até vou contar para vocês como tudo isso aconteceu essa transição e então eu sempre trabalhei dentro dessa área e enfim, é isso um pouquinho um pouquinho da minha história Ô, Jo, é, deixa eu te perguntar, é, você, você foi para a Austrália, né? Sim, sim, vou contar para vocês. Então, é? assim, há, quatro, há quatro anos atrás, eu decidi que eu queria fazer uma transição diária dentro da minha profissão. Por quê? Que quando a gente trabalha com motricidade oral, quem é da área de saúde aí que entendeu um pouquinho, vai entender o que eu tô falando A gente trabalha com toda a parte muscular do rosto do paciente né? A fonoaudiologia trabalha essa parte aqui, cabeça e pescoço Então a gente trabalha com essa parte, toda a questão muscular, como funciona E dentro da parte de reabilitação Então eu sempre trabalhava com pacientes idosos, com traumas, com câncer, com reabilitação é, neuromuscular, então, assim, umas coisas bem, bem profundas, né? Aham. Uhum. 18 anos, eu fui percebendo que, além do trabalho que eu fazia de reabilitação, eu conseguia proporcionar para o meu paciente uma melhor estética do rosto dele. Porque a gente trabalhava questão muscular, né? Só que essa não era a ideia, questão estética, né? Até que, desde 12 anos, da... É, 14 anos depois de tudo isso eu resolvi que eu queria fazer essa transição de carreira de, de área né de, de especialização dentro da minha da minha profissão que é a fonologia e eu resolvi que eu ia estudar então nesse momento quatro anos atrás surgiu uma oportunidade de eu estar indo para a Austrália e eu fui ai que <risos> delícia no princípio era para passar um período assim relativamente curto de uns dois anos estudando mas eu acabei que eu me integrei tanto e eu comecei a ficar mais querendo estudar e sabendo mais e querendo saber mais coisas e eu acabei que fiquei quatro anos lá então foi uma trajetória muito bacana uma experiência incrível e lá eu fiz a minha especialização em estética facial eu estudei física quântica, eu estudei medicina ayurvédica, eu estudei reiki, eu me formei em reiki, eu sou mestra em reiki Eu estudei roponopono, eu, gente, eu fiz muitas coisas lá é, Todas, assim, uma ia agregando ensinamentos e conteúdos à outra, então eu estudava uma coisa Aí o um mestre me apresentava outro e eu começava a estudar outra coisa Então as coisas foram fluindo de uma forma muito gostosa E eu consegui agregar muito conhecimento nesse, nesse período E foi incrível Então aí o que acontece? Nesse período né, dessa, dessa transição tudo Eu resolvi que o que eu queria era trabalhar com estética facial mas é, não aquela estética facial que as esteticistas trabalham Tem um grande diferencial Porque uh, dentro da fonoaudiologia a gente trabalha de forma natural A gente uhum. não usa nenhum procedimento cirúrgico Nenhum é, creme específico, ácidos, essas coisas né que Quando a gente fala de estética facial A gente pensa já nisso, harmonização facial que hoje está muito em voga, estão falando muito sobre a harmonização facial Então tem aquela harmonização facial onde você vai no médico E você faz enxerto e você tira e você põe Então a, a, a, a, o meu trabalho agora nesse momento de rejuvenescimento facial quântico Ele é completamente natural, ele não tem nenhuma intervenção cirúrgica, nem botox, nada, nada, nada disso. Então, e foi isso que foi o mais apaixonante, né? Quando eu, eu me dei conta que eu podia estar fazendo isso e que eu podia estar ali ajudando muitas mulheres é, a melhorar, né? A ficar melhor, a prevenir. E até porque eu passei, por história, é, eu tenho 43 anos hoje Então, quando eu fui, eu estava com 39 anos E aí, a gente bem sabe, né? Mulheres de 40 anos, vocês sabem <risos> o que eu estou falando <risos> Então, a gente sabe que há, há queda de colágeno Há queda de elastina no organismo E naturalmente as roupas vão surgindo Vão, vão aparecendo e não tem muito o que fazer Se você não cuidar é, é o único caminho, cuidar. Então, vamos cuidar de uma forma natural, né? Para que a gente tenha o mínimo de consequência de produtos, de, de procedimentos cirúrgicos, que a gente sabe, né, que eles são legais. Uhum. Aparentemente, assim, a estética fica linda, mas você tem a consequência disso, né? Depois Sim. Que o riscos também, né, de um, de um centro cirúrgico, de anestesia. Então, é isso, mais ou menos isso. <risos> ô, ô, Jo, deixa, ah. deixa eu te falar uma coisa. Eu vou, eu vou falar aqui de, uma, de uma, uma mensagem que a Silvia deixou, mas antes de eu falar, eu quero pedir para vocês que estão aqui assistindo a gente... Coloca ali no aviãozinho, chama mais duas, três pessoas da tua lista, porque o papo aqui vai render e vai ser maravilhoso, tá? Então, tá. clica ali no aviãozinho, chama o povo e dá muito coraçãozinho pra nós. Porque o Instagram, ele entende que isso é engajamento, que o nosso assunto é interessante e ele manda a nossa live para outras pessoas. Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês. <risos> e, e aí, Jô, a Silvia falou bem assim... Ah. É, eu já fiz tratamento de reiki para síndrome do pânico e ela amou. E agora o cachorro dela faz e, e ela aproveita a exceção, as exceções do, do cachorro. Olha só que legal! <risos> Sim, gente, porque o reiki, a gente vai falar de física quântica muito aqui, né? Porque todo o meu trabalho ele é embasado na física quântica. E o reiki nada mais é do que uma energia, né? Onde você concentra uma energia você enfim faz um trabalho você concentra essa energia e você doa essa energia né então é, é lindo reiki é sensacional gente ele é maravilhoso que cura cura ele cura ele tem um poder de... né então eu falo que é sensacional parabéns Silvia é, tá amando ele não fala eu sei mas eu sei que ele tá amando continue e continue que vai ser sensacional com certeza que bacana Ô Jo é, eu estava lendo antes antes de, de trazer você aqui eu fui dar uma pesquisada também sobre algumas coisas tá é, eu falo eu falo muito sobre empreendedorismo tanto que as minhas redes sociais é bastante sobre isso mas eu adoro o autoconhecimento, eu gosto do roponopono, eu gosto de, de estudar um pouco sobre frequência, sobre a, a, a própria mecânica quântica, né? Só que assim, eu nunca sei se é mecânica ou se é física quântica, eu não sei qual é o termo que as pessoas falam, <risos> mas eu estudo um pouco. Tá tudo certo, tá tudo certo, a gente entende. É, então... E, e... E, e aí eu estudo, eu estudo também um pouco sobre autoconhecimento, né? Gosto muito, porque eu acho que a gente precisa mesmo se, se conhecer, né? E se reconhecer como gente, porque aí a gente consegue se inserir no lugar que a gente tem que, que estar, né? A gente tem que estar no momento agora presente. Para que as coisas aconteçam, né? E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o, os termos né, que, você, que você comentou, que você ia falar. Uhum. E aí, eu queria saber uhum. o que uhum. são aqueles telômeros. Ah. E por, que, que, e por que, que você decidiu estudar justamente sobre rejuvenescimento facial? Entendi. Tá. Bom, assim, a questão do rejuvenescimento... Ela vem muito atrelada, eu acho que a questão é eu, mulher, né? Essa, esse cuidado, esse bem-estar. Eu sempre fui uma pessoa meio avessa à maquiagem. Aqui é filtro, viu, gente? Não é maquiagem nenhuma, <risos> é tudo mistura O meu é filtro também. É. <risos> Tem Quem um pouquinho, sabe? mas bem pouquinho. Quem conhece sabe, minhas amigas sabem. Eu sei, todo mundo. Elas assim, são maquiadas. Todo... Então, assim. É, só que chega um tempo, uma idade, que você precisa de uma ajudinha, né? Da maquiagem e tudo mais. E, consequentemente, é, de alguns procedimentos. Eu não sou contra procedimentos cirúrgicos. Quem é a favor, faz. Né? Eu sou super ok, tá tudo certo. Mas eu, pra mim, é, eu acho que seria a última coisa que eu faria. E, diante disso, eu falei, mas gente fazer alguma coisa, né? Porque essa pele não vai durar a porra da vida. Então, foi aí que eu falei. É o rejuvenescimento que eu quero estudar. E aí entrou o rejuvenescimento quântico. Por quê? Porque em todos esses meus estudos, é, eu entendi uma coisa. A... Deixa eu ver o que, que eu falo primeiro aqui para vocês entenderem Eu entendo que, assim que tudo é energia da física quântica, certo? Vamos trazer uns estudos lá da física quântica, né? A física quântica é uma ciência que estuda toda essa questão energética que existe no mundo, nas coisas Então, o que, que acontece? A gente sabe, sobre, através de estudos, que um átomo é composto de 99,99% ,99 de energia Nós somos feitos de átomos Nós somos bem amaranhado, bem grandão De átomos condensados que viram uma matéria Tudo uhum. é dessa forma A cadeira, o nosso telefone, tudo Tudo vibra em ondas que se condensam e viram matéria Então nós somos E quando eu entendi isso Que nós éramos energia pura, condensada Em formato de matéria Caiu uma ficha assim Tipo um download de... Tá, tá fazendo download ainda, sabe? É um download que vai acabar nunca mais eu Falei, gente, se eu sou energia Eu posso controlar tudo isso Se eu tiver conhecimentos eu posso direcionar essas coisas para como eu quiser E aí o que, que aconteceu? Dentre os meus estudos, lá na Austrália ainda é Eu estudando uma pessoa que chama Elizabeth Blackburn Ela é uma australiana Ela ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 2002 Quando ela descobriu os telômeros E os telômeros, eu vou mostrar para vocês Eu amo eles eu até fiz uma foto aqui para vocês Eu quero mostrar Deixa eu por aqui Deixa eu ver, ó Estão vendo? Ai, bem? que legal! Uhum, sim okay, Um bem. pouquinho... Aí, aí, tá perfeito Então, assim esses aqui, esse, esse X é o nosso cromossomo, certo? Aham uhum. Vários pares de cromossomos Não vou entrar nesses detalhes aqui agora mas em essa pontinha amarela aqui, ó, são os telômeros, certo? É. Aí vou voltar aqui para falar para vocês. Aí o que que acontece? Eu vou falar um exemplo, dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Imagina o cadarço do tênis. Ele não tem aquela pontinha durinha bem na ponta. Que é para a gente facilitar passar no buraquinho do tênis. Imagina que o nosso o, o cadarço do tênis é o nosso cromossomo e aquela pontinha é o telômero. Hum. O, o que, que acontece ali? Nada mais é que uma proteção, né? Um, algo que ajuda, auxilia a fazer o transporte. O telômero, o que é o telômero? É exatamente isso Ele é como se fosse uma capa protetora Da pontinha do cromossomo Onde ele age fazendo a proteção né, das, das basezinhas ali do nosso cromossomo E ele também faz to... ele, é, ele é responsável através da telomerase Que aí é um processo de enzimas que acontecem ali Ele é responsável por rejuven... rejuvenescer, não, me perdoem Por é... repor essas células que morrem, certo? Então, o que, que acontece? Nós temos é... células nascendo e morrendo Nascendo e morrendo a todo momento uhum. Todos os processos que acontecem a nível metabólico no nosso corpo Se o nosso corpo está com o pH muito alto, muito ácido ou muito alcalino Tudo isso... É necessário ter esse, esse processo dessa, dessa telomerase para ele ir repondo Porque se ele acabasse, se as capas dali morressem A gente ia começar a ter a perda dos, crom, dos cromossomos né? O que é, é algo muito sério Então a função dos telômeros é essa é, Ele pode sofrer várias, uh, várias interferências Devido a, por exemplo, fatores genéticos Devido a fatores hormonais Devido à poluição tabagismo, uhum. alcoolismo Então, o que, que acontece? Ele sofre todas essas interferências Mas ele é incrível também Porque ele tem esse poder de se regenerar Então, a todo momento, ele está ali ajudando a gente E é o telômero que determina a, o nosso rejuvenescimento e o nosso envelhecimento. Então, quanto mais curtinho estiver o nosso telômero, mais velho a gente vai parecer. Com o aspecto de uma pessoa mais velha. Quanto maior for o nosso telômero, mais jovem a gente vai parecer. É por isso... Ah, mas Jaciane, isso tem... É, tem diferença de uma pessoa para outra? Tem, lógico, cada pessoa é uma pessoa. E tem assim também, tem aquelas pessoas que nascem tão sortudas, tão sortudas, que o telômero dela é enorme. Isso é, isso é genético. E tem pessoas que já nascem com um telômero menor. Então, existe uma questão assim: ó: quantas vezes você olhou para uma pessoa e falou: Ah, essa pessoa deve ter uns 50 anos e ela tinha 65? E você não acredita Você fala, nossa, não acredito Pelômero grande As japonesas, né? É, isso tem muito também Essa questão Essa questão de etnismo, né Isso varia muito também Com certeza E, outra, e ao contrário também acontece Porque às vezes uhum. você tem uma pessoa Que ela é Super é, Aparência cansada Super você fala, nossa, ela deve ter uns 70 e ela tem 50. Então, possivelmente, ela tenha essa questão dos telômeros. É lógico que não é só isso que determina, né? É, uhum. Fatores intrínsecos e extrínsecos. Tudo que acontece dentro da gente e fora. A alimentação é uma coisa que conta demais, demais. É, ingesta de água conta demais. Então, tem vários pontos que podem te ajudar. E, e é isso que daí discorre todo o meu... É em cima disso que discorre todo o meu trabalho e o meu tratamento, né? Então, que legal! É, então vou, vou contar pra vocês assim, um pouquinho daí, da parte clínica Como que acontece o tratamento Então quando a cliente chega até mim a, Quando ela liga pra agendar um atendimento comigo Ela já recebe um protocolo via e-mail de uma anamnese essa anamnese tem mais ou menos uma sete... De 70 80 perguntas Ela precisa fazer Responder essa anamnese E quando ela for me encontrar Na nossa primeira consulta Eu vou analisar, nós vamos analisar E vamos conversar Sobre esse protocolo de avaliação Esse protocolo Aí já vem é, o protocolo que eu criei, né? Do, do, do rejuvenescimento facial quântico. Ele tem três pilares. A gente trabalha os pilares físicos, emocionais e espirituais. Quando eu falo em espiritual, não tem nada a ver com religião, tá, gente? O espiritual, ele. Ele trabalha muito a meditação Daí que foi uma outra coisa que eu estudei lá também Não sei se eu falei, mas enfim Então a gente trabalha muito esse processo Daquela questão que você falou no começo do, De você se encontrar com você De você se descobrir, de você né, saber o teu lugar no mundo Então a gente trabalha esses três pilares Dentro do pilar físico a gente vai trabalhar toda a questão alimentar A questão física, a questão... Uh... Enfim, é assim, é um histórico Eu preciso de um histórico da vida dela Basicamente uhum. é, E é muito engraçado Porque é, A medicina ayurvédica Ela fala assim, ó a, Os nossos órgãos internos Pâncreas, fígado, coração, pulmão Eles são correlacionados Com o nosso rosto Então, por exemplo Essas rugas aqui no meio, ó se você for investigar a vida da pessoa, é, você vai ver que o fígado dela não tá legal. Então, como é, é assim? Quando a, a cliente chega, muitas vezes ela não precisa nem falar muita coisa diante do histórico dela. Você lê o protocolo dela e olha para ela. Você já sabe o que está acontecendo. É com ela. Só de olhar no rosto da pessoa. Então, é, aí o protocolo aí se dá essa primeira consulta Onde a gente vai fazer toda essa avaliação né, juntas Ela vai me contar tudo que está acontecendo e tudo mais E em cima desse protocolo a gente vai delinear o tratamento dela Como que vai uhum. acontecer? É, é, varia de pessoa para pessoa né, Não é uma sessão do ai, ah, mas quantas sessões eu vou precisar? Não tenho como falar de uma maneira generalizada né? Porque eu vou precisar atender O que eu, assim, posso adiantar é o seguinte Uma outra informação aqui a nível, a nível científico As nossas células, elas levam Do momento que ela nasce no nosso corpo Até o momento que ela chega aqui na nossa derme Ela leva 28 dias Para uma pessoa de uma faixa etária média de 35 até uns 55 anos 28 dias Então, a gente fala Eu gosto de falar assim ó Nós somos o resultado de tudo Que nós colocamos para dentro né Então, quando a gente olha Você já sabe, mais ou menos Se a pessoa se alimenta bem Se bebe água e por aí vai Então, o que, que eu gosto de falar? Se em 20, 30 dias Vamos colocar um mês A gente consegue que exista Uma renovação Dessas, dessas células, quando a gente pensa num, num tratamento de três meses, é um número perfeito para a pessoa fazer todas as mudanças propostas pelo tratamento e ela conseguir enxergar claramente os resultados. Claramente. Porque uhum. aí vem desse processo, né? Fazendo o que tem que fazer. Não é milagre não, tá, gente? Tem que fazer exercício, tem que mudar a rotina Então, <risos> é, mas eu gosto de falar que três meses é um número bem legal Porque todo mundo que vai fazer o tratamento, né a primeira pergunta Ai, Mas quanto tempo? Quantas intenções? É difícil, como eu falei, tem pessoas que com um mês fazem toda essa mudança já, já é visível a, a, a, a transformação mas depende muito de cada pessoa, depende da idade de cada pessoa, depende da queixa de cada pessoa Depende de várias coisas Mas Aham. a proposta do tratamento é essa E também dentro do tratamento a gente vai trabalhar várias outras coisas dentro de cada pilar né? Tem três pilares, mas dentro de cada pilar tem várias coisas que a gente desmembra aí para poder estar auxiliando e, e ajudando a paciente, a, a, a cliente da melhor forma, né? Aham. Ô, Jô, é, a Denise, ela fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dela, porque foi bem interessante. Ela falou bem assim: e como que faz para descobrir se o. Como que é o nome mesmo? Tel, telômero? Telômero. <risos> se, se o telômero é grande ou se é pequeno? Então. Pra... <risos> Não existe né? ah, nenhum exame, digamos assim, né? Se essa é a resposta que ela queria ter Denise, não existe ainda, infelizmente A hora que sair eu tô super antenada Também tô esperando <risos> eu, eu conto pra você, mas não existe, gente é, Agora, o que é legal a gente saber, que é muito importante é saber que a gente pode reverter o tamanho desse telômero, entendeu? Então, suponhamos que você ache assim, eu acho que o meu telômero não é muito grande, porque né, eu estou aqui fazendo uma análise rápida e eu estou vendo que não. Agora, aí você me pergunta, Gessiane, existe alguma forma de, de mudar isso? Sim, existe totalmente, tanto que a doutora Elizabeth Blackburn, quando ela escreveu, a tese dela e ela ganhou o prêmio Nobel Ela escreveu uma frase assim, ó Nós temos o poder de mudar os nossos telômeros Se a pessoa que descobriu os telômeros falou isso Então, tipo, ela deve estar certa, né? Sim, <risos> então, é a verdade gente pode alterar esse processo A gente pode tranquilamente, com mudanças de hábitos Por exemplo, uma das coisas é, que a gente faz em terapia Quando a paciente chega é descobrir se o metabolismo dela está muito ácido ou muito alcalino O pH, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo Porque assim, ó, se, eu tenho uma... se eu estou com o meu pH muito ácido Eu, eu tenho uma, um entupimento daquela, daquele processo Onde eu tinha que liberar as toxinas, os metais pesados Tudo aquilo de ruim que a gente... É... Ingere né, os agrotóxicos dos, das verduras, das frutas é, Tudo isso, ele fica lá paradinho Quando o meu organismo, meu metabolismo está muito ácido Ele não consegue liberar isso, essas toxinas É difícil para ele Então o que, que a gente precisa fazer? A gente, eu, ela vai me contar, a gente vai é, descobrir se isso está alcalino ou ácido E a gente vai mudar essa alimentação dela A gente vai tirar o que é ácido e vai pôr mais alcalino quando isso uhum. acontece, melhora muito, muito. Então, a gente, por aí, já é um primeiro passo para a gente melhorar essa, esse tamanho, ajudar né, no tamanho desse, desse telômero. Aham. Que bacana. E aí, esse, esse processo todo, você faz através da terapia com, a, com, é, com as perguntas lá da anamnese, para você entender, né? Para você conhecer a pessoa. Se mesmo você conhecendo, olhando para a pessoa, porque com a tua experiência, olhando a fisionomia, você já sabe. Mas já sabe uma, um, um grande apanhado ali de como tá a vida, né? Exato, exatamente. É esse. É exato. A gente tem, assim, como eu falei, é um, é uma Anamnese muito minuciosa, né? Tem, uhum. tem perguntas muito específicas que estão de extrema relevância para eu poder entender o que é que tá acontecendo com a paciente. Até mesmo a gente falando né, de telômeros, de uma coisa muito científica, mas eu posso trazer coisas do nosso dia a dia aqui, que eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa trabalha assim, ó. Um exemplo. Né? Na frente do computador e ela apoia o rosto dela assim. E ela fica assim, grande parte do dia dela. Ela não percebe, mas toda essa parte do rosto dela tá sendo pressionada pra cima. Tá causando rugas, gente. Hum. Aí ah, outra coisa: a pessoa só dorme do lado. Né? Tá causando rugas. <risos> Enfim, tem coisas que vocês nem imaginam que tá causando rugas, mas está. Mastigar só de um lado, né? Quantas. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando vocês comem, se vocês mastigam só de um lado, dos dois lados ou só de. Se você mastigar só de um lado, você tá trabalhando essa musculatura aqui, ó. E essa aqui, amiga, como é que tá? O que, que vai acontecer? Esse lado aqui vai ficar bonitinho e esse aqui vai ficar caidinho com o tempo. E é bem perceptível, né? Porque às vezes a gente olha para o rosto de alguém e a gente consegue perceber isso, que não é, não é assimétrico né? e o um olho está um pouquinho mais caído. Dá para ver, dá para dá perceber. Deixa, deixa eu falar uma coisa. A gente, a gente, a gente chegou com 23 pessoas aqui na live. Olha só que maravilha. Ah, Estou vendo um monte de coração ali. Obrigada, Estou Lendo os, os os comentários ali, porque eu não consigo falar, ficar lendo, mas obrigada. Eu também não. A a Denise, a Denise falou bem assim, eu vou dormir em pé. <risos> Dorme não, amiga. Não pode dormir. Essa live acabar. nunca <risos> ah, entendi. Por causa dela. Ela falou... Não precisa Oi? dormir em pé. Na verdade, não precisa dormir em pé. O, o aconselhável é que a gente durma de barriga pra cima. Pra quem conseguir. Ah. É. Ótimo. Entendeu? Que Olha né? uma informação que eu não sabia. Você não tem essa pressão, né? Nem de um lado, nem de outro. Por exemplo, outra coisa. Quem fuma? Quem fuma, gente, tem o bigode chinês aqui, ó. Muito, muito. Por quê? Porque quando faz esse movimento, né? Faz o bico para sugar, para puxar o cigarro e automaticamente se formam linhas. Então, uhum. você pode ver nas pessoas que fumam. Quanto é expressiva essas linhas? Muito. Você vê de longe. E a pessoa nem precisa estar fumando. É que daí eu já tenho... né? Meu olho já é esse fuma, esse não fuma. <risos> Você já consegue ver tudo isso. É, exatamente. É, é uma coisa... Enfim, é, é clínico, né? É olhar clínico. É que nem... É, médico para uma especialidade, olha para pessoas já sei o que você tem, não precisa falar é, mas... <risos> exatamente. E, e deixa, deixa, deixa eu perguntar aqui para você: é, O que, que a deixa, deixa eu só ver se tem alguém, porque me parece que alguém fez uma pergunta aqui antes de eu te perguntar. Peraí, ó, a, a Deb ela falou assim: eu e a dona Marli, a gente tá sabendo sobre o telômetro. No volante, a caminho de casa Ela está assistindo a live no... A caminho de casa querida, Dedé, Marlizinha Querida, um beijo Obrigada por estar me acompanhando Ô Jô, a Eliane A Eliane é minha irmã Minha irmã amada ah. Ela perguntou assim, ó Correr envelhece? Não, imagina De forma alguma todo A, a gente tem que Entender uma coisa Todo, tudo que acontece com o nosso metabolismo, por mais que a gente tenha uma alimentação adequada e tudo mais, é, ele fica meio que estático, né? Porque ele fica aqui, é uma matéria, então fica aqui. Nós precisamos demais colocar movimento no nosso corpo para ele acelerar o nosso metabolismo. Quando uhum. nós temos os picos de aceleração do nosso metabolismo... É, nós temos essa liberação das vacinas muito mais rapidamente, entendeu? Então, por exemplo, um praticante hoje dentro dentro de estudos as pessoas é, cientificamente falando até por sinal é, as pessoas, os médicos e quem é da área de esporte, professores de educação física Que estão ligados nisso que a gente está falando Eles recomendam muito uma atividade física que eles chamam de HIIT H-I-T H -I -T. Uhum. Nada mais é do que assim, você trabalha em torno de 20 a 30 minutos Não mais que isso por dia mas você tem um trabalho onde ele é assim, ele tem uma atividade de grande impacto, então, tipo assim, você corre 3, 4 minutos muito fortemente, e aí você desacelera e faz outra coisa. Uhum. E você passa esse período fazendo esse tipo de atividade, né? Eu não saberia que dizer exatamente qual é a sequência do, do, do treino. Mas é, eles trabalham dessa forma. Para quê? Eles dizem que, primeiro, você não precisa ficar três horas na academia. Outra coisa, o exercício em excesso ele também faz mal. Uhum. Olha a informação. Né? Então, para aqueles que acham que ficar na academia o dia inteiro vão malhar 500 mil horas que não, não façam isso, vão, procurem estudar, vão pesquisar mais sobre isso, você está prejudicando o seu corpo, você não está fazendo bem para ele mais essa constância, né? E não é um dia dois, é 365 dias por ano. Ela vai ajudar e muito, Eliana. Eliana, né? Você, Eliane Eliane, se você corre, a corredora continua correndo, que você tá só fazendo bem pro teu corpo. Não, ela, ela não é corredora, não. Mas tem mais uma ah, pergunta, tá? Que foi ela que fez também. É, ah. tomar, tomar colágeno ajuda? Não, gente Não? Não, e eu vou explicar por quê É assim, ó Eu vou explicar de duas formas é, Primeiro, usar cremes com colágeno Dá certo, Gisele? Não, não adianta, amiga Não adianta Sabe por quê? Porque assim, ó, o colágeno Ele tá na nossa camada mais espessa Então a gente tem a derme Aí aqui tá a epiderme E aqui, desse tamanho assim, ó, gente Tá a hipoderme Que é onde concentra-se o colágeno e a elastina Então, nenhum creme hoje em dia Nem mesmo os com nanotecnologia Tem a capacidade de atravessar todas essas camadas Chegar na hipoderme e fazer uma construção de colágeno uhum. E da mesma forma da parte de dentro. Então, assim, tomar cápsulas de colágeno. Elas assim, ó, eu vou falar para vocês, a cápsula, o que você ingere, ela é até melhor, mas o efeito dela é ainda muito pequeno. Hum. Muito pequeno. Por quê? Porque você, não adianta só tomar o colágeno. Para essa... Junção acontecer e o colágeno literalmente acontecer, ele precisa de outros auxiliares. Então, não adianta só tomar o colágeno e achar que está fazendo efeito. Você precisa realmente entender como é esse processo e saber o que que você precisa fazer junto com esse colágeno, com essa, com esse tablet aí que você está tomando. É que, o que que precisa para acontecer mesmo, como que eu posso potencializar isso? Aí é outra história, mas infelizmente uhum. as pessoas se automedicam, ah, eu vou tomar o colágeno, né? Só ah, é porque diz que é bom. Então, assim, o meu conselho é antes procure um profissional. Ou temos o Google hoje aí, né? Quem tiver um pouquinho de paciência e curiosidade e entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto, vai entender como que esse processo precisa acontecer para que ele aconteça de forma eficaz. Uhum, entendi. É, teve, teve uma aqui que perguntou, deixa eu achar, a Andrea. Ela perguntou o que, o que causa mais rugas, você sorrir ou você chorar? Olha, eu vou dizer que o que causa mais rugas é o seu estado emocional. E a alimentação, né? Gente, quando a gente vem da física quântica, com os estudos da física quântica, aí a gente descobre que nós temos o poder de alterar todas essas células, afinal, nosso cérebro ele é neuroplástico, né? Isso já foi comprovado. Ele tem a capacidade de se moldar, de se renovar, de se refazer. Então... Como que isso acontece? Através da nossa energia, né? Porque nós somos energia. Então, a, a, a felicidade ela vai te proporcionar um estado de espírito sensacional. Sensacional. As suas rugas vão ser de alegria, mas o teu brilho no olhar ele vai existir. E, e essa questão da ruga, da expressão facial, quando a gente fala... Nesse quesito de marcas de sorriso Ele passa desapercebido Agora, quando a gente vê uma pessoa Que está no processo de depressão, por exemplo Você olha para essa pessoa Você só vê, né, depende da idade, lógico Não estou falando de uma pessoa de 20 anos Mas vamos colocar lá uma, uma família de 40, 45 anos Você só vê rugas no rosto dessa pessoa Por quê? Porque a expressão de tristeza dela a, a, a, envolve tanto ela e ela, né, ela, ela cai, ela, ela fica com o rosto é, sem brilho, sem expressão Com uma tristeza muito grande Então, uhum. a, a, respondendo a pergunta da Andrea Continua sorrindo e deixa lá que tá tudo certo. <risos> Ó, a gente vai responder mais uma pergunta que a Kátia fez, que eu achei bem importante essa pergunta. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a física quântica, tá? Porque, menina, nós temos só mais 15 minutos. E eu quero que você fale dos teus projetos ainda aqui no Brasil. <risos> oh, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a, a Kátia perguntou se tem alguma dica, hum. alguma dica especial que você possa passar nessa pandemia. Porque as pessoas é. estão sofrendo muitas emoções, né? Então, se tem alguma dica legal assim para cuidar da pele, para chorar menos, para se irritar menos, sei lá... <risos> Compre o meu curso Olha! <risos> gente, ó, a gente está vivendo um momento muito único né? Eu, nos meus 43 anos, eu nunca tinha vivido um momento desse De nenhuma forma, nem parecida Nem na minha maior tristeza eu tinha ficado tão triste com tudo que está acontecendo né? Então eu acho que é, esse momento ele pede muito autoconhecimento para todo mundo é você buscar onde estão as minhas dores, né, é, o que me incomoda, quais são as coisas que estão me tirando o sono é, o, E assim, identificar isso bem pontualmente, né, e trazer a solução Porque é, da mesma forma que a questão veio de uma forma triste, em forma de problema é lá dentro também que está a resposta. É dentro de você, dentro de cada um de nós, estão todas as respostas para, as nossas, para os nossos problemas, para os nossos questionamentos, para as nossas objeções. Então, eu acho que o mais importante de tudo é realmente a gente identificar e a gente buscar, buscar o que, que eu posso fazer, né? O que, que, de que forma eu posso fazer? tem agora esse momento tanto curso acontecendo né gratuitamente aí para todo mundo fazer então o meu conselho é que a gente busque esse alto conhecimento e eu acho que agora na, a gente mais do que nunca teve tempo para se cuidar né para fazer uma limpeza de pele para fazer uma hidratação no cabelo para buscar Ai, o que que eu posso fazer hoje o que que eu enfim então é... Olha para você, olha lá pro espelho, né? Olha para você, não é olhar no espelho e lavar o rosto Ou só fazer a maquiagem, ou só fazer um, o cabelo Olha para você, olha para dentro de você O que que tá acontecendo lá dentro? Uhum. O sentimento que tá aflorando, né? É de tristeza, é de euforia, é de ansiedade Descobre, busca, busca é, é levantar esses questionamentos para você se entender, para você buscar também, da mesma forma, formas que possam é, tranquilizar mais você, né? E, e ter a certeza de que tudo isso vai passar e de que daqui a pouco a gente vai voltar, né? Não para o normal, porque nada mais vai ser como antes, normal não existe mais, né? A gente vai voltar completamente diferente, mas eu tenho certeza que muito mais fortes. Olá. Legal. O Jô, é, tem um amigo meu aqui na live, o jornalista Márcio Barros. Ele acabou de pedir aqui pra mim, pra convidar você pra participar de uma live com ele. E aí depois, depois eu, vou, eu vou ligar vocês dois, tá? Aí, aí eu vou ligar vocês dois, porque é bem legal. O, o canal dele é no Facebook e... E ele tem uma legião de fãs lá, uma mulherada, um monte de rapazes também. Ah, e ele fala, de, ele fala de tudo um pouco. Legal. Com certeza. Tá? E daí depois, depois eu passo o contato de você, o teu contato para ele, passo o dele para você, para vocês combinarem lá, porque vai ser bem legal. Jô, é, o que, que a física quântica tem a ver com o seu trabalho... E conta um pouquinho mais pra gente, é, para as pessoas que estão em casa para elas entenderem. E aí eu queria saber também quais são os teus projetos aqui no Brasil Aham. e também para você falar sobre o teu projeto, porque já teve gente aqui que colocou comentário dizendo que quer comprar o teu curso. <risos> que é para você falar como que, quando que vai sair, como é que tá. Explica aí para esse povo. <risos> aqui para poder é, entrelaçar todas as ideias. Bom, gente, a física quântica ela tem tudo a ver com o que eu faço. Quando a gente fala de energia, né? A física quântica energia é tudo o que eu trago para dentro do meu curso. Na verdade, eu falo assim, ó. É, eu... eu a minha intenção não é só de trazer a questão estética para a pessoa A minha intenção é de trazer uma mudança de hábitos Uma mudança de comportamento Uma mudança de pensamentos Então, quando eu falo de física, de rejuvenescimento facial quântico É porque é assim, começa aqui dentro Para mim, a beleza, ela existe lá dentro Ela começa lá dentro e eu não quero, por isso que ele é natural E eu não quero usar de nenhum artifício para te deixar bela Eu quero usar a sua própria beleza Que já existe, nasceu com você e você é linda Do jeito que você é, cada uma de nós é linda na sua essência Então, quando eu falo isso, é que eu quero resgatar isso na mulher eu quero trazer isso, eu quero mostrar isso para ela, o poder que ela tem, como isso é importante. Porque às vezes, o que, que acontece muito, né? A gente vê os anos passando, os anos chegando, não tem tempo para se cuidar, a gente fica lá super esquecida da gente mesmo. E aí passam alguns anos, você se olha no espelho e fala, meu Deus, que horrível que eu tô. Nossa, só uma plástica para resolver, né? Não tem conserto mais E não, não é isso Então, o que, que eu busco com o meu curso? Trazer essa mulher para essa beleza linda, genuína que existe dentro dela Quando a gente encontra essa beleza Quando ela se encontra de novo Porque eu encontro, é lindo Quando ela se encontra com essa beleza dela de novo Isso reflete nela, no rosto dela, no olhar dela E aí, o que, que acontece? Os exercícios do curso... As mudanças de hábitos, as mudanças de comportamento, elas só agregam. Então, é uma junção dessa questão energética que a física quântica traz junto com as técnicas, né? Tem inúmeras técnicas, né? Vou falar um pouquinho do curso, então, já para a gente poder encerrar. Gente, o que aconteceu com a pandemia? Os, os atendimentos... Presenciais se tornaram impossíveis né? Todo mundo sabe e está vivendo isso E nesse processo, o que aconteceu? Eu entrei em desespero Porque onde estavam as minhas mulheres? <risos> Eu precisava continuar ajudando, atendendo Então, o que aconteceu? Surgiu a ideia de colocar todo esse meu conhecimento De anos de consultório e atendimento e tudo mais Num curso digital Onde a pessoa poderia... Poderá acessar esse curso da onde estiver, de casa E fazer tudo o que a gente faz no consultório Ao invés de você ir lá me visitar no consultório, encontrar comigo blá, blá, Você vai receber o curso num passo a passo, bonitinho, tudo certinho O que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã e mês que vem E você vai ter os mesmos resultados E você vai ter esse curso para sempre com você Então você vai poder fazer isso né? É, e estar tá usando e utilizando da onde tiver, enfim é, Agora, isso é não, não isenta Porque assim, quando a gente está com compromisso com um, um médico Com qualquer pessoa né, da área de saúde que você se compromete a fazer alguma coisa Você fala, ai meu Deus, semana que vem eu tenho que ir lá né? Então eu tenho que fazer aqui o um negócio O curso... Você não vai ter esse compromisso comigo O compromisso vai ser só com você Então se você não fizer os protocolos Se você não fizer os exercícios É que nem assim, ah, eu quero uma barriga de tanquinho Mas eu não quero ir lá fazer os mil abdominais que eu tenho que fazer, né? Então você não vai ter barriga de tanquinho, amiga, né? Então você precisa ter essa consciência E seguir esse passo a passo Realizar tudo o curso, é, que o curso coloca e você, com certeza, vai ter excelentes resultados. E o curso, ele está quase saindo do forno, gente. Quase. Ai, eu tô tão apaixonada por ele, Josi. Nossa senhora. Eu, eu imagino. Parece um filho. Parece um filho. É, eu tô trabalhando muito, gente. Há três meses em cima dele. E a gente agora tá num... Assim... Uh, 75, quase 80% do curso A gente está no processo de gravação dos vídeos agora Então é uma série de vídeos, né? O curso é todo online, todo no formato de vídeo E ele está... E logo, logo eu vou estar tá voltando aqui para lançar ele para vocês e, e vai ser lindo O curso está incrível, gente Tem muita informação muita... Ó, Só para vocês terem noção Eu trouxe até uma cola aqui ó, Que eu quero contar para vocês tudo que tem no curso Gente, vocês vão saber no curso sobre física quântica, tem muita coisa falando de física quântica. Vocês vão saber sobre os músculos da face, como que funciona. Tem foto lá, tem eu falando, como é que faz, tem vídeos de todos os exercícios que vocês precisam fazer. A gente vai. Vocês vão saber sobre o tipo de pele. É, fatores que contribuem para o rejuvenescimento e para o envelhecimento da pele A Alimentação quântica Gente, esse é o meu queridinho A Alimentação quântica é sensacional Tem um capítulo inteirinho A gente vai, vai estudar juntas Vocês vão saber o que, que tem que comer Por que, que tem que comer aquilo é, Fontes de energia Ai, gente, é muita coisa, linda. <risos> que maravilhoso e assim, e tem, e tem muita coisa, gente. O curso tem muita coisa, tem muita informação. É assim, eu fiz questão de colocar tudo e mais um pouco. Assim, eu falei, eu vou me doar completamente, porque eu quero que esse curso fique maravilhoso. Porque a minha dedicação com as minhas pacientes dentro do consultório tá, tá ali. Todo o meu amor, meu carinho, a minha dedicação, a minha vontade de ver. A evolução e a renovação E ela chegar lá no meu consultório E feliz a vida Tá no curso Esse amor tá lá no curso, gente Eu tenho certeza que vocês vão sentir isso E eu ainda tô fazendo Dois bônus de presente Pra quem comprar o curso Que vão ser bônus Que vão falar sobre óleos essenciais Então pra quem gosta curte Tem um bônus lindo lá Falando um monte de coisa Sobre os olhos Como que a gente pode utilizar tem outro bônus que vai falar sobre a medicina Ayurveda Que é a minha querida decoração que eu amo também Que ela vem de total encontro com a alimentação quântica Então vocês vão ver muita coisa linda lá E sem contar nas dicas, né, gente? Deixa eu falar pra vocês O que esse curso tem mais é dica É dica de máscara natural É dica, gente, é dica de música para meditar é dica de... Ah, eu vou parar de contar, tá bom? Deixar... <risos> é, a, a gente tem mais três minutinhos. Jô, tá. é, você, você comentou a questão da disciplina e isso é muito importante porque não adianta ser o melhor curso do mundo se a pessoa não tem disciplina. Aí Ela não vai conseguir... Sabe? Então é preciso sim, para tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente se propõe a fazer, precisa sim de disciplina, sabe? Eu costumo dizer que se você não colocar no papel e você não falar assim, não, eu vou fazer isso desse jeito e vou seguir o que eu me propus a fazer. Se você não faz isso, você realmente não consegue chegar a lugar nenhum. Porque o que, que acontece? Hoje, nós temos uma, muita gente, é muita gente, precisando de auxílio, precisando de, de capacitação, de conhecimento. O conhecimento tá aí, né? Ele tá de graça, ele tá, ele tá pago, ele tem valores altos, ele tem valores extremamente acessíveis, mas a pessoa tem que querer, a pessoa tem que se esforçar. E daí não adianta é, colocar a culpa no universo. Porque muita assim, gente faz isso, né? — Você falou algo muito importante. E sabe, jo, é uma outra coisa também que eu gosto muito de salientar, assim, mais uma vez, não sou contra, né? Os cremes que a gente usa no rosto hoje, se a gente for é, ver a formulação dele, eles têm metais tão pesados, mas tão pesados... Que eles assim ó, eles podem até fazer bem aqui, ó, para essa pele que tá aqui por fora, mas lá por dentro ele prejudica demais a níveis assim, de cancerígenos e por aí vai, entre outras várias coisas. Então, gente, você pensa, quando você tem a possibilidade. De fazer uma transformação De melhorar, de contribuir A é um monte de coisa Que vai te ajudar nesse, nesse processo De uma forma natural Pensa, quanto você gasta num creminho lá? Conta pra mim, né? Põe aí, gente É 100, é 200, é 500 reais um creme Tranquilamente, tem creme disso Quanto dura? Ah, dura três meses, tá? O meu curso dura a vida inteira se você é verdade. o que eu proponho lá, você não vai mais precisar comprar aqueles creminhos e vai ter uma, uma transformação vitalícia. Maravilhoso. Jo. temos um minutinho só. Gente, eu quero muito agradecer vocês que participaram. Se vocês não conhecem o meu perfil, se inscreva lá. Eu falo sobre empreendedorismo, dou um monte de dicas, tenho um monte de vídeos no meu canal do YouTube, que é Josiane Amorim Oficial, tudo sobre empreendedorismo Então tudo que vocês quiserem saber Com certeza tem lá Porque eu tenho quase 400 vídeos lá é... Podem me seguir também no Instagram Porque também está recheado de dicas Vocês que não conhecem a Jo E querem conhecer É Josiane Camargo Oficial Vai lá porque logo logo Ela vai começar a distribuir aí As informações de como faz Para comprar o curso 19 segundos, amiga. Segue lá no Instagram, tem muita dica, tem muitos stories todo dia. Eu vou começar a postar mais agora. Gente, gratidão a todos. Um beijo de luz no coração de cada um. <risos> Tchau, gente. Faz um print cada, aí. <risos>